Entender a garota versátil criativa, fazer um lindo centro de mesa para você arrasar nas suas vendas, olha que maravilha! Então fica aí comigo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e vem comigo! Então, amores, eu tô iniciando aqui com o anel mágico, vou fazer três correntes, após isso eu vou fazer o total dentro desse anel mágico de oito pontos altos. Quando eu fazer o oitavo, a gente vai retornar para fechar junto essa sequência aqui, tá bom? Fiz aqui o oitavo ponto alto e com o nosso anel mágico a gente vai fechar... Esses pontos aqui, ó, tá bom? Fechei, aí eu vou pegar um ponto baixíssimo e colocar no primeiro, no primeiro ponto alto. Um ponto baixíssimo, eu fechei o meu trabalho e ele vai ficar assim, ó, bem ajustado. Certo? Qual vai ser a próxima sequência? A gente vai realizar dentro de cada ponto alto de base, o total de dois pontos altos. Vou iniciar realizando três correntes e após isso, em cada ponto alto de base, eu vou colocar dois pontos altos. Esse Essa primeira corrente de três já conta como uma um ponto alto. Então, no próximo aqui, dois pontos altos. E a gente vai fazer isso até a outra ponta. Finalizei aqui, realizei 16 correntinhas, prendi a última com um ponto baixíssimo, fiz três correntinhas e vou prender... Em cada ponto de base, que é um ponto alto de base, um ponto baixo. Vou fazer três correntes e vou prender no próximo ponto alto de base com um ponto baixo. Vou fazer mais três correntes e vou prender no próximo ponto de base, que é o ponto alto, com um ponto baixo E vou fazer isso até a outra parte, que é o lado de cá, e aí a gente volta pra fazer juntas. Total que eu tô finalizando de 16, né, dessa sequência, é o mesmo total de base, essa daqui que eu tô fazendo é a última. Eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo dentro desse ponto que a gente fez, foi o primeiro, vou subir... Quatro correntinhas. Após realizar quatro correntinhas, eu vou botar no meio um ponto baixo de base aqui nesse meiozinho, tá vendo? E vou realizar mais quatro correntinhas. Três, quatro. E vou prender aqui no meio também. E eu vou fazer isso... Por toda a minha peça, até chegar na outra ponta, realizando quatro correntinhas e prendendo sempre no meio. Estou fazendo agora a última sequência de quatro correntinhas, vou prender aqui com ponto baixo e vou fazer agora o total de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, eu vou prender aonde? Eu vou prender aqui, ó, no próximo. Isso vai dando os aumentos. Mais cinco correntinhas e eu vou fazer isso até o outro lado. Vocês vão fazendo aí, a gente no final se encontra com cinco correntinhas. Então, eu inicio com três, quatro e cinco. Última sequência de cinco correntinhas... Vou prender aqui com um ponto baixíssimo e aí eu vou fazer o que? Eu vou colocar, vou subir para ficar aqui no meio, certo? Da peça, eu quero ficar aqui nesse meio, então, eu vou subir com um ponto baixo. Aí, eu já fico mais ou menos aqui no meio da peça. Eu vou precisar agora fazer... Uma, duas, três, quatro correntinhas. Após isso, eu vou laçar minha agulha, vou laçar minha agulha por duas vezes, e vou fazer um ponto alto duplo aqui no próximo ponto. Ó. Puxo por três vezes, e fico aqui com um ponto alto duplo. Vou fazer mais cinco Correntinhas, três, quatro, cinco, vou laçar novamente minha agulha e no meio vou colocar o ponto alto duplo. Eu vou fazer isso com seis carreiras, tá bom? Dessa daqui, ok? Vou fazer até completar e aí quando terminar, juntas. Então, eu fiz aqui cinco correntes Para finalizar, vou prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, ok? E após isso, a gente vai contar quantos é, aumentos desse de ponto alto duplo vai ser feito. Então, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 quinze, 16. 16, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma correntinha com cinco. Após isso, você vai fazer nove pontos altos aqui dentro, tá bom? Inicialmente, eu vou fazer aqui oito, porque essa correntinha de cinco só já vai contar como um ponto alto aqui essa parte, fiz três pontos altos, vou prender aqui na terceira correntinha subindo com um ponto baixo e vou fazer o total de três correntinhas, uma, duas, três. Após isso, eu vou prender aqui no próximo ponto alto de base, realizando sete pontos altos. Total de sete pontos altos, fiz mais três correntinhas e prendi aqui com um ponto baixo. Após isso, eu vou fazer o total de nove correntinhas e vou prender aqui com um ponto baixo. Aí, eu vou fazer agora mais três correntinhas. Então, eu fiz aqui três correntinhas, pulo um ponto alto de base, vou fazer o total de sete correntinhas... Vou fazer o total de sete pontos altos, vou pra prender aqui com um ponto baixíssimo repetindo, tá bom? Fiz aqui mais três correntinhas, o total de oito correntinhas. Vou prender com um ponto baixo aqui e realizar um aumento aqui, prender com um ponto baixo. E subir aqui com ponto baixo, fazendo uma, um ponto baixo, dois pontos baixos. E aí, eu vou fazer um total de três correntes, tá bom? Mais cinco pontos altos, pulando o primeiro, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco. Pulando o primeiro ponto alto. Aí, eu vou fazer cinco pontos Altos. Após realizar os cinco pontos altos, eu vou fazer o total de cinco correntinhas. Vou prender aqui com um ponto baixo, vou fazer mais cinco correntinhas e vou prender aqui com um ponto baixo, mais cinco correntinhas e vou prender com um ponto alto no segundo ponto alto de base, realizando cinco pontos altos. Após isso, eu vou repetir esse processo novamente aqui. E a gente vai fazer todo esse processo de cinco aumentos com essa sequência até chegar aqui. Então, agora eu tô concluindo essa parte, realizando cinco correntinhas. Vou prender aqui na terceira correntinha subindo um ponto baixo e aí eu vou fazer o total agora de três correntes vou laçar minha agulha pular uma correntinha de bar um ponto alto de base e fazer três pontos altos um em cima do outro três pontos altos eu vou fazer o total de cinco correntinhas. Vou laçar minha agulha, realizando nessa argolinha um ponto alto. Após isso, eu vou realizar mais sete correntinhas. Vou laçar minha agulha na mesma argola e vou colocar um ponto alto. E aí, o que eu vou fazer agora? Mais cinco correntinhas, um ponto alto de base e vou fazer mais três correntinhas. E a gente vai repetir esse processo todo aqui, de cinco correntes, um ponto alto, cinco correntes, sete correntes no meio, mais cinco correntes até aqui. Então, eu tô fazendo agora aqui essa última sequência... Para fazer o fechamento, a gente vai pegar a terceira correntinha com um ponto baixo. Após isso, a gente vai fazer a próxima sequência de três correntinhas. Laçar a nossa agulha, fazer uma sequência inicial de dois, certo? De dois pontos altos, de dois meio ponto alto, que eu vou pegar aqui. A primeira, certo? Laçar a minha agulha, não passar. Pegar o segundo ponto alto de base, laçar a minha agulha. E juntamente aqui, eu vou puxar esses dois meio ponto alto. E vai ficar aqui o total de três, porque a sequência de três correntinhas já conta como um ponto alto. E eu vou fazer seis correntinhas. Seis correntes. Vou laçar a minha agulha, vou prender essa correntinha aqui com um ponto alto. E aqui, a gente vai fazer o total aqui dentro de nove pontos altos. Já fiz uma aqui, vou ficar faltando fazer oito, tá certo? Realizei oito pontos altos, vou fazer uma sequência de seis correntinhas... E vou prender aqui no primeiro ponto alto de base. Lembrando que a gente vai fazer aqui metade de um ponto alto. Então, eu vou laçar o segundo pra puxar os três juntos, ó. E por último aqui. E aí, eu vou pegar agora, laçar a minha agulha e puxar esses três pontos juntos. Fazer o total de... Seis correntinhas. Passar a minha agulha e fazer aqui dentro nove pontos altos. E eu vou fazer isso aqui em toda a sequência até chegar ao lado de cá. Então, fiz aqui, vou fazer o total de seis correntinhas. Vou prender aqui com um ponto na terceira correntinha, subindo. Vou prender com um ponto baixo. Após isso, eu vou fazer três correntes para ir para a próxima sequência. Isso mais três correntinhas. E aí, eu vou laçar a minha agulha fazendo um ponto alto aqui nesse ponto. Ó. Após realizar um ponto alto aqui nesse ponto, a gente vai estar tá fazendo uma sequência. Faz isso, cinco correntinhas. No primeiro ponto alto, eu vou botar um ponto alto, né, no primeiro ponto alto de base. Vou fazer uma correntinha para separar dos para separar o segundo ponto alto de base, e eu vou fazer isso aqui, dando sempre um intervalo de uma correntinha. Um total de oito pontos altos com intervalo de um ponto baixo, agora eu vou fazer aqui o total de oh, cinco, o total de cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Vou laçar a minha agulha e aqui, ó, nesse meiozinho que a gente tem aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Após isso, mais cinco correntinhas e mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base. E aí, eu vou repetir cinco correntes novamente e essas cinco correntes eu vou fazer essa sequência aqui. Eu vou fazer todinho até a outra ponta pra gente iniciar um novo ponto aqui as carreiras de três correntinhas, prendendo com um ponto baixo em cada intervalo dos pontos altos, vou fazer o total de cinco correntinhas e vou prender aqui com três pontos altos e vou dar continuidade realizando aqui até chegar aqui, realizando isso aqui, ó fazer toda essa sequência finalizando, vou fazer o fechamento com vocês, prendendo na terceira correntinha, subindo com um ponto baixo, tá bom? E aí, a gente vai fazer agora três correntinhas, que já vai contar como um ponto alto, ou na próxima... Ponto alto, a gente vai colocar dois pontos altos. E vamos fazer o total aqui de quatro pontos altos, colocando no próximo outro ponto alto. Mais cinco correntinhas. E vamos prender aqui, realizando agora mais três correntinhas, prendendo aqui, e vamos fazer toda essa sequência que eu ensinei a vocês, aqui também, aqui até chegar a outra ponta. Fiz aqui o total de cinco, certo? Vou fazer essa parte aqui para ficar detalhada aqui com vocês. Fiz cinco correntinhas. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, eu vou colocar dois pontos altos no mesmo ponto. Tá vendo? Que vai ficar o total, no próximo mais um, total de quatro. E aí, vamos dar continuidade. Após fazer essa sequência, a gente vai fazer, prender aqui no terceiro ponto alto, subindo com um ponto baixo. E vamos fazer uma nova sequência. Contando três correntinhas, que já vai contar com o primeiro ponto alto. E no próximo, a gente vai colocar outro ponto alto, certo? Com um intervalo de cinco correntinhas, para fazer outra sequência de dois pontos altos. Então, vai ficar assim, ó, dois pontos altos, um em cima de cada ponto alto de base, cinco correntinhas, e agora nós vamos fazer mais cinco Correntinhas. E vamos prender aqui, realizando aquela sequência de três correntinhas. Pronto, tô fazendo agora aqui o final. Vou fazer agora mais cinco correntinhas para prender. Prendendo aqui na terceira correntinha. E agora, eu vou fazer o total de três correntinhas, que conta com um ponto alto, para tá dois pontos altos. Agora, eu vou fazer mais três correntes, vou colocar aqui no meio o total de três pontos altos, três, uma, duas, três correntes. E aqui, você vai colocar um ponto alto. Mais outro ponto alto. Totalizando dois pontos altos em cima de cada ponto alto de base. E agora, mais cinco correntinhas e vamos fazer essa sequência aqui, ó. Uma... O que, é que a gente faz? Dois pontos altos, um em cima de cada ponto base, de base, aqui, no, três correntinhas aqui, três pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos em cima de cada ponto alto de base. Após isso, a gente vai fazer cinco correntinhas com intervalos aqui de três correntinhas até aqui, vamos repetir essa sequência até a circunferência toda fazer o um fechamento colocando um ponto baixo na terceira correntinha subindo. E aí, a gente vai fazer uma sequência de três correntinhas que já vai contar como o primeiro ponto alto. Após isso, eu vou colocar no próximo ponto alto de base, outro ponto alto. Vou fazer o total de uma duas, três correntinhas e vou prender aqui no próximo ponto alto. Após isso, eu vou fazer uma sequência de três pontos altos no mesmo ponto do meio do ponto alto de base. Fiz uma, duas... E três. No mesmo ponto. Depois, no próximo ponto alto, um ponto. Vai ficar o um total de três no meio, uma na lateral de cada ponta. Três, quatro, cinco. Fazer mais três correntinhas. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto de base... Vou prender e vou fazer novamente mais um ponto alto. E aí, a gente vai fazer cinco correntinhas. E prender aqui naquela sequência que a gente já sabe. Mais um aumento de dois. Fiz um aqui, o segundo... No próximo, a gente vai realizar três aumentos de dois. Três aumentos de ponto alto. Uma, duas, no mesmo ponto. Duas, três. E aí, a gente vai repetir o início, realizando dois aumentos de dois pontos altos. Aqui, ó. Uma... Duas, então já fiz dois aumentos de dois pontos altos e mais dois aqui. A mesma coisa iniciando, né? A gente vai fazer fechando essa sequência aqui. Mais um. Olha aí. E agora, tá vendo? Dois inicialmente, dois, três, dois, dois. E agora, mais três correntinhas. A gente vai fazer em cima de cada ponto alto aqui, um ponto alto. Fez isso, a gente vai fazer o total de cinco correntinhas. Fechando aqui, a gente já tá aqui em uma carreira só. Fiz três correntinhas, vou fazer aqui dois pontos altos, que vai ser... Dois pontos altos, né? Mas o primeiro já conta como um ponto alto, a correntinha. Vou fazer o total de três correntes novamente. Laço a minha agulha em cima de cada ponto alto de base, que são um total de onze pontos altos de base. A gente vai fazer um ponto alto com o um intervalo de uma correntinha, ok? Um ponto alto em cada uma desses daqui, com intervalo de uma correntinha. A gente vai fazer isso por toda a nossa, nosso centro aqui também, duas correntes, dois pontos altos nessa parte, repetindo essa sequência aqui. E vamos dar continuidade. Chegando aqui, eu vou fazer junto com vocês. Então, agora aqui a gente vai fazer o total de cinco correntinhas. Vou prender junto com vocês aqui, ó. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo, mais cinco correntinhas. E vamos prender aqui com um ponto alto, repetindo a mesma sequência que a gente terminou de fazer aqui. Tá bom? Ó como vai ficar, meninas. A gente já tá finalizando o nosso ponto abacaxi, que é super lindo pra esse centrinho de mesa. E a gente vai fazer a próxima sequência já, já. com Agora, o fechamento com vocês. Na terceira correntinha subindo, eu vou colocar um ponto baixo. E após isso, eu vou fazer três correntinhas. Laço a minha agulha. Boto no próximo ponto alto, outro ponto alto, que já vai contar dois pontos altos, porque a correntinha já conta. Mais três correntes, e aqui, no meu próximo ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto. Nessa carreira, ela só tem uma mudança, que é você fazer, em vez de uma corrente de intervalo, a gente vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Próxima. E ponto alto eu vou fazer isso até chegar aqui para juntos a gente dar sequência. Eu vou fazer isso durante todo o meu percurso até o outro lado, tá bom? Finalizando agora, colocando um ponto baixo na terceira correntinha subindo... E após isso, três correntinhas, que já conta como um ponto alto. Próximo ponto alto, fica dois pontos altos. E eu vou fazer o total de três correntinhas, ok? Laço a minha agulha, em cima do ponto alto, eu faço outro ponto alto. Após isso, eu vou fazer o total de três correntinhas... Vou laçar a minha linha e colocar no próximo ponto alto. E eu vou fazer toda essa sequência com agora três correntes, em vez de duas que a gente fez abaixo, vai ser três. Eu vou fazer toda essa sequência até chegar aqui na ponta e a gente fechar novamente da sequência ao próximo ponto. Vou mostrar para vocês como faz essa parte aqui. A gente fez três correntinhas, após isso a gente vai dar sequência a dois pontos altos, fiz uma, duas. E aí, a gente vai fazer o que? Três correntinhas, uma, duas, três. E vamos já pular pro próximo aqui, ó, com um ponto alto. E aí, a gente vai fazer três correntinhas e dar continuidade aqui. E já vai fechar aqui essa sequência, tá certo? Então, a gente faz esses aumentos das correntinhas de três, aqui fica três no meio e a gente vai dar sequência até a outra parte. Então, fechei aqui, eu subi a correntinha, vou fazer metade de um ponto alto aqui. Certo? E vou fechar aqui. Então, eu vou pular aqui três correntinhas. E vou fazer metade de um ponto alto, outra metade de um ponto alto e mais uma metade de um ponto alto. Três no total. E aí, eu puxo tudo junto e vou fazer o total de... Três, quatro correntinhas. E vou fazer de novo metade de um ponto alto. Outra. Fazer três vezes. E quando a gente chegar aqui, nessa parte aqui, ó. A gente vai fazer juntos, porque tem uma diferenciação. A gente vai juntar dois pontos de metade de ponto alto. Então, chegando aqui nessa parte... A última, a gente vai fazer o total de cinco correntinhas, certo? Então, aqui a gente já fez todo o total de ponto pipoca, a gente vai fazer aqui cinco correntinhas, a gente vai laçar a nossa agulha, pegar esse ponto aqui, fazer meio ponto, metade de um ponto alto, meio ponto alto, aqui também, e a gente vai pular para o próximo aqui, ó. Fazendo metade do ponto alto, certo? E aí, a gente vai laçar a nossa agulha e puxar tudo junto, vai ficar assim. Aí, eu vou fazer cinco correntinhas. Vou fazer o próximo pulando essas três aqui. Fazendo a mesma sequência, metade do ponto mais outra metade do ponto, e mais uma metade do ponto. Laçando agora tudo junto. E aí, vai ficar assim, ó. Eu vou repetir todo esse processo. Então, eu fiz aqui o fechamento, certo, dessa parte, com quatro correntinhas... Prendi aqui com um ponto baixo, fiz três correntinhas, que serviu como um ponto alto de base, e mais um ponto alto. Após isso, eu fiz o total de cinco correntinhas, onde eu vou prender essa quinta correntinha aqui, ó, no meio. Certo? Aí, eu vou fazer mais cinco correntinhas... E vou prender no próximo. Com um ponto baixo. Vai ficar assim. E aí, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco novamente. E vou prender aqui no próximo. E vou fazer isso por todo o percurso até chegar aqui. Agora, eu fiz aqui o total de cinco, finalizando, prendi, subi aqui com três correntinhas, prendi na primeira correntinha, e eu vou fazer três correntes novamente, vou laçar minha agulha, na segunda correntinha aqui, eu vou prender, realizando meio ponto alto, por duas vezes. Após isso, eu vou fazer duas correntinhas, uma, duas, e fazer o total de cinco após isso. E eu vou laçar aqui na primeira, ó, dessa carreira de cinco, com um ponto baixo, baixíssimo. Com um ponto baixíssimo, eu vou fechar. Vou fazer mais uma, duas, laço a minha agulha. No mesmo ponto, eu vou fazer dois, duas metades de ponto alto. Uma, dois E aí, eu vou laçar a minha agulha, puxar tudo junto e fazer uma, duas, três. E prender aqui no próximo com um ponto baixo. Então, sempre vai ter esse intervalo aqui. Uma, duas, três. eu vou repetir esse ponto aqui, vou fazer isso por toda a carreira até chegar aqui. Aqui, gente, no meio, como é que a gente vai trabalhar? A gente realiza aqui três correntinhas, certo? Eu vou prender aqui no meio com um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas e vou fazer, em vez de e vou fazer três correntinhas novamente, realizando meio ponto alto, aí, eu vou repetir mais duas correntes, aí, eu vou fazer uma, duas, três, fiz cinco, prendo aqui no primeiro, realizando o ponto picô. Todos aqui é ponto picô, prendendo com ponto baixíssimo. Faço mais duas correntes. E vou prender aqui. Com um ponto, com meio ponto alto. Aquele mesmo processo. E aí. Prendo aqui, vou fazer uma. Duas correntinhas. Três correntinhas. Aí eu vou prender aqui, ó com um ponto baixo é o que eu fiz do outro lado aí eu vou fazer mais uma duas correntinhas vou prender aqui então, esse meio ele fica assim né com duas correntinhas aí você prende aqui no meio com um ponto baixo depois você faz mais duas correntinhas nesse né? meio fica assim com três correntinhas aqui você prende no meio com um ponto baixo, depois você vai fazer duas correntinhas, prende com um ponto baixo, tá vendo? E aí, dá continuidade. E é isso aqui que vai ficar ó, o meio, tá bom? É, finalizando agora essa parte, a gente finaliza o nosso centro de mesa. A gente vai fazer aqui o total de duas, três correntinhas, vou prender... Aqui, com um ponto baixíssimo, e vou concluir o meu centrinho de mesa. Vou cortar. E pronto. Vamos ver todo esse resultado lindo, como ficou, meus amores? Então, meus amores, olha aí o resultado. Gostou? Eu amei Garota Versace Criativa. Eu espero que vocês também tenham gostado. E se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de deixar o seu joinha e não esquece de fazer para que você possa ter uma renda aí, vender e fazer também para a sua casa. Tá bom? Vamos para o próximo vídeo. Eu estou pensando em fazer mais um cropped. Eu fiz uma recentemente, mas eu não postei pra vocês. Mas eu vou fazer o próximo. E, gente, eu amei. Ficou muito lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Um grande beijo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima.